Eventualmente eventualmente sim, o telefone não deixou de existir, se calhar o telefone fixo deixou de existir, mas toda a gente hoje em dia anda com, com isto no, no bolso para todo o lado. Nós continuamos a ter telefone e a comunicar por telefone. Não era no formato que era há 50 anos atrás, há 30, há 20, e cada vez mais a os meios vão se adaptar à, à vida, ao dia a dia das pessoas, a tornar uh, mais confortável uh, mas a televisão, se calhar como a conhecemos no formato que a conhecemos vai deixar de existir mas vai evoluir uh, não, não se deixa de consumir conteúdos mas em vez de se consumir a televisão, se calhar consome-se mais no telemóvel, mais no tablet de uma forma mais dinâmica, se eu não gosto deste vídeo, deste programa, vou ver o programa seguinte. Não, não tenho que estar à espera eh, pela, pelo intervalo ou por programa a seguir eh, para, para, para mudar. O, o grande auge dos anúncios da televisão aconteceu em determinada altura, que era entre programas, davam uns, apareciam os anúncios e toda a gente tinha que, que assistir aos anúncios, porque ainda não existiam os telecomandos, ainda não existiam vários, diversos canais, portanto, a pessoa estava sentada, a televisão estava ali ao fundo, quer dizer, e para a pessoa se levantar para ir mudar de canal, não estava ali sentada e viu o, o anúncio. Uh, ao fim de determinados anos, começou apareceram os telecomandos e apareceu a televisão as pessoas, ok, está a dar o anúncio, não me interessa o anúncio, vou mudar de canal enquanto está a dar os anúncios naquele é e depois torna a mudar. Hoje em dia já, já foi mais um passo. Hoje em dia já não preciso estar à, procura, à espera que àquela hora vá dar aquele. a não ser eventos desportivos ou qualquer coisa. O live, lá está aqui o live, é muito importante. Mas a não ser casos de eventos, o programa X ou Y, eu não preciso estar à espera da quinta-feira às nove e meia da noite para ver. Eu vou à internet, eu vou ao Netflix, eu vou ao terminado. ou vou ao canal, que agora há boxes, e, e vejo cinco ou seis programas. Gosto de uma série e não estou à espera, semana após semana vejo cinco ou seis episódios seguintes, de seguida vou, vou ao YouTube e vejo aquele, aquele programa, não, não, não preciso estar naquele momento. Isso, isso tem a ver com a comodidade de consumir os conteúdos, as pessoas não deixam de querer consumir conteúdos, continuam a querer consumir, consomem de forma diferente, em vez de ser aquela hora quando o, o editor ou, ou o administrador ou quem faz os, a, a escala da, da, do programa de televisão decide que vai transmitir aquilo não, a pessoa, ok apetece-me ver agora e vou ver agora pego no meu telemóvel, pego no tablet pego na televisão, o meio que seja e vou ver, portanto há aqui uma, uma, grande, uma grande mudança antigamente precisava de estar em casa para ver, hoje posso estar no café no autocarro e, e vou a, a ver um vídeo vou a ver um filme, vou no avião e levo um filme para ver e, não preciso estar a, a ver o filme que o avião vai transmitir, eu levo no meu telemóvel, no tablet ou no portátil e levo os filmes que quero ver, ou as séries, ou... Portanto, há essa mudança de, de, de, de comportamento muito grande que tem a ver com a tecnologia que vai evoluindo, com, com a internet e com a disponibilidade e a acessibilidade aos conteúdos 24 sobre 24 em qualquer lugar no mundo.